Pessoal, é dia 1 de maio, um dia importantíssimo para o pessoal de direita do Brasil. Nós estaremos lá na, na Paulista, na sua cidade. Todas as cidades do Brasil estão movimentando para que a gente faça energia. O chamamento do nosso comandante Jair Messias Bolsonaro. Vamos a, a lutar pelos nossos direitos. São Paulo... Nós fechamos 14 mil estabelecimentos comerciais pelo governo João Agripino Dória. A população vai estar no primeiro de maio brigando por isso. Participe, participe você também. Não fique só dando curtida, dando link, apitando no um sinalzinho. Tem que participar. Venha para a briga, venha para a luta. Você é um soldado e agora é o seu momento. Mostre a sua cara e participe. Nós precisamos mudar esse jogo, dar apoio para o governo que acabou com a corrupção está acabando com a corrupção. Vamos participar disso aí, nesse movimento, dia 1 de maio, aqui em São Paulo, é na Paulista. Um abraço, veja na sua cidade.